O meu processo criativo nunca é rotineiro, nem planeado e vem sempre de uma forma muito impulsiva e intuitiva que me faz, através da observação principalmente, alterar alguma coisa ou adicionar alguma coisa, alterar alguma decisão perante aquilo que estou a trabalhar. E esse impulso também inesperado tem quebras e falhas e nessas falhas acabo por Uh, intuitivamente ter algumas formas de contornar ou simplesmente esperar até que esse impulso volte a surgir e isso pode, pode acontecer de qualquer maneira.